Duas skins, uma Butterfly e uma Pepe Bison. Delas, uma foi vendida por 4,38, enquanto a outra por mais de R$34.000. E ok, estaria tudo certo se a Pepe Bison tivesse sido vendida por contos e a Butterfly por 34 mil. Mas não, foi o contrário. E detalhe, a Pepe Bison não possui nenhum adesivo caro, raro, não. Eu vou falar sobre isso e muito mais nesse episódio de Jornal Nacional das Skins. Ou sei lá o nome dessa série, cara. Tem dicas aí nos comentários. Assistam o vídeo até o final, porque tem muita novidade.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 AWP Fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Kidrop.com segue a caldo cachorro.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Mais um vídeo de notícias sobre o mundo das skins O que está que acontecendo? O que aconteceu essa semana? O que de interessante eu tenho para contar para vocês? Tem, tem muita coisa, mano! Para começar, sabe a nova caixa que a Valve lançou? Aquele, que na verdade não é uma caixa, é né? um pacote da Nubis Com as novas skins da coleção do mapa Nubis Então, 9,99, todo mundo podendo comprar desenfreadamente O resultado disso, nas primeiras 24 horas A Valve faturou mais de mil milhões de reais, apenas vendendo esse pacotinho de lembrança. Ah, mas isso é inadmissível, é muito dinheiro para uma empresa ganhar em apenas 24 horas. Mano, calma aí, pô. Revenil começou há muito tempo como um funcionário da Microsoft Ele fundou essa empresa há sei lá quantos anos, quase 30. Sei lá Quando a Valve foi fundada Mano, 96 Quase 30 anos Os caras trabalham pra caramba Tem CS 1.6 Tem CS Source Tem CS Go Agora tem um CS 2 Mano, ninguém chega lá à toa Mas que é um número expressivo Que assusta é 50 milhões e 24 horas Fora os outros produtos Que eles vendem Os 15% Que eles pegam De cada skin vendida De cada item vendido De CS Go na Steam É muita coisa Sobre os itens Desse pacote de lembrança Como eu tinha adiantado Muitos seriam dropados Nenhum ficaria extremamente raro ou caro A M4-4 Que é a skin mais rara da caixa já foi dropada mais de 1.800 vezes A melhor até agora, ou seja, a com melhor float É uma 0.001 Eu não gostei muito da sm 4 a 4 Na verdade, a skin que mais tem chamado atenção dessa coleção É a Famas Que tem esse efeito holográfico aqui Que simula a água, né? Afinal, a skin leva águas no nome A skin representa o mapa Que é repleto de água em diversos locais diferentes Até agora, mais de 4.100 foram dropadas A melhor até então de float 0.00001 9. Alguns dias atrás eu falei aqui no canal sobre uma skin de Pepe Bison que tinha sido dropada com o segundo melhor float do mundo 0.000000001. Essa skin foi criada através de um contrato de troca por um youtuber gringo chamado Sparkles Depois que ele conseguiu o feito de craftar essa skin, ele decidiu vender e conseguiu Vendeu para a Chiara Lidia Preciso daquela receita Manda buscar no médico Uma colecionadora De 22 anos Da Itália Ela pagou 7 mil dólares Por uma Pepe Bison E Se não tivesse esse float Gostaria menos de ter conto. Mano E ela pagou 7 mil dólares Que dá 34 mil reais É muita grana Enquanto isso No mercado da Steam Onde as pessoas costumam fazer Muita besteira É verdade Só de Itália No mercado da Steam Você já está fazendo besteira Né mano Comprando o menino Skin Não é o melhor lugar Para você fazer isso Você quer comprar Pagando barato Dash Skins Você quer vender pelo melhor preço Sem perder muito E recebendo rápido na sua conta por Pix Dash Skins também Não tô falando que eu sou patrocinado Tô falando porque é o melhor É fato É o único marketplace brasileiro Mas ok Se você quiser continuar vendendo lá Pela loja de Facebook Que vai oferecer Michelin as skins Isso que manda, mano Eu só tô dando um conselho Você segue se quiser Enfim, na Alguém vendeu essa Butterflyzinha aqui Linda, né? Muito bonita tem Nibete-Borboleta Aço de Damasco Uma skin Que vale mais de reais. Alguém Vendeu uma aqui por 4,40. Cara, é inacreditável isso, mano. Fazem 5 dias que isso aconteceu. As pessoas acham graça. Eu fico com dó. Porque eu não sei se foi uma pessoa que editou errado. Eu não sei se foi alguém que não fazia ideia do valor da faca. Acabou abrindo uma caixa lá estando bem. Eu não faço ideia. Se é uma namorada se vingando do namorado, eu, eu não sei. Mas alguma merda aconteceu. E pode não parecer, mas isso é relativamente comum. A Butterfly Fade, que depois do lançamento do CS2, valorizou muito, porque ela ficou uma das facas mais bonitas do jogo. Se não a mais bonita, a Butterfly Fade, que hoje está sendo comercializada aí por em torno de 3.700 dólares. Há um tempinho, uma foi vendida por 3 centavos Não foi 3 mil reais, não foi 300, não foi 30, não foi 3 reais Foi 3 centavos É inacreditável, mano que estava também esse dado aqui do meu canal Eu tenho 1 milhão e 100 mil Espectadores recorrentes, ou seja Mais de um milhão e 100 mil pessoas estão aqui No meu canal com frequência para assistir os vídeos Mas eu não tenho um milhão de inscritos Isso porque, ó, 48% do público que assiste O meu canal não é inscrito Então se inscreva aí todo mundo, pô, Falta pouco para bater um milhão, me ajudem, tô virando piada Toda hora pedindo isso, mas eu peço exatamente por isso O pessoal assiste, tá aqui toda hora Mas 48%, quase metade não é inscrito Me ajudem, quem já tá inscrito, é isso Muito obrigado, eu Rio vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal 1337 Até o próximo Jornal das 15. Tamo junto, valeu. Fá